Você sabia que a Prefeitura mais que dobrou o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família e fez de Fortaleza capital nordestina que mais gera emprego com carteira assinada? Prefeitura de Fortaleza, 8 anos, fazendo o que ninguém tinha feito. Sabia?